Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? para vocês que não me conhecem, meu nome é Wendel Hoje eu vim dar uma dica aqui muito bacana de um suplemento Que vai transformar a sua vida sexual As suas ereções, né? para você homem que tá com problema de ereção se Você já percebe que seu desempenho sexual Já não é mais o mesmo de antes, né? Você é, quer dar um, um upgrade aí na sua ereção Quer... Melhorar a sua potência sexual, é o tribulus terrestris, esse é o suplemento, é isso mesmo. Mas é o tribulus terrestris com a medicina japonesa, pessoal. Eu vou te mostrar aqui, vem comigo aqui na minha tela do meu computador, vou te mostrar. Então pessoal, esse aqui é o site oficial do tribulus terrestris, medicina chinesa nesse frasco vem 150 cápsulas de 700 mg como você pode ver aqui o site oficial eu tô mostrando o site oficial para você para ficar mais fácil na hora de você encontrar o produto aqui porque quando eu fui procurar esse produto pô, eu quebrei a cabeça para encontrar esse aqui eu tava utilizando o, o tributo terrestre o comum né que que vende no mundo verde mas eu encontrei esse site aqui pesquisando na internet esse site aqui vende esse produto aqui da medicina chinesa ele é muito forte né 700 miligramas e realmente vale muito a pena o site como você pode ver aqui ó tem todas as instruções aqui fala como como o produto ele age no, no, no corpo cavernoso aí no pênis né aumentando o fluxo sanguíneo né você pode ver tem todas as instruções esse produto ele é reconhecido pela Anvisa, né, como você pode ver. Não tem contraindicação, é 100% natural, mas aumenta muito a sua potência e o seu desempenho sexual para você que quer dar uma explosão melhor aí, você que é casado aí, você que sofre com ejaculação precoce, disfunção erétil, esse esse esse tribulus terrestre aí da medicina chinesa esse aqui pessoal realmente vai resolver o seu problema vai acabar de uma vez por todas aí com o seu com a sua falta de líbido sua falta de desempenho sexual vale muito a pena tem ele um pote que custa 85 reais tem ele em cinco potes que custa 345 você pode dividir até em 12 vezes no cartão pessoal e tem esse aqui que eu indico aqui ó que é, são três potes que custa 230 pode dividir até em 12 vezes no cartão aí e economiza em 25 reais que tem um desconto bacana aí Pô, então esse foi o vídeo até o próximo vídeo para você que quer mudar a sua vida sexual então um desempenho melhor você que tá casado e quer ter uma explosão melhor e e com mais vontade aí com mais tesão o tribulos terrestres, mas não é o tribulus terrestre comum, é o medicina chinesa, é esse aqui, ó, medicina chinesa. Vou deixar o link na descrição do vídeo e até o próximo vídeo, tchau, valeu.